Olá, eu sou o Leandro e hoje estou aqui para contar uma história bem engraçada para vocês que aconteceu comigo em 2012 e te dizer que é possível você ganhar dinheiro utilizando apenas a pena que as pessoas sentem de você mas antes de a gente continuar, deixe seu like no vídeo, compartilha ele se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações e se inscreve nas redes sociais que vão aparecer aqui no vídeo uma... pra ganhar... Pra ganhar... Para ganhar dinheiro no supermercado, você vai precisar de quatro fatores essenciais. Você vai precisar ter uma deficiência física ou se fingir de um... Você vai precisar ser um deficiente ou se fingir de um. Não se finge, eu estou brincando. Sair de casa e ir para um supermercado. Quando chegar no supermercado, tu tem que ficar na fila dos pães e salgadinhos e torcer para que uma pessoa tenha pena de você. Por que ter uma deficiência física? Porque as pessoas normais sempre vão julgar os deficientes como incapacitados que nunca vão chegar a lugar nenhum e não vai ter nada na vida elas têm pena. Então por que a gente não pode pegar a pena que elas sentem da gente e converter em dinheiro? Todo mundo sabe que eu tenho uma deficiência e isso aconteceu em 2012. Eu estava saindo do trabalho e não dava pra vir em casa comer. Então eu passava no supermercado. Eu saí do trabalho e fui para um supermercado. Mas por que tu tem que sair e ir para um supermercado ou outro lugar qualquer? Porque as pessoas precisam te ver para ter pena e para te ganhar dinheiro. Se elas não te ver, você não vai ganhar dinheiro. Então é melhor que elas te vejam. Eu fui para o supermercado e cheguei lá. Fui para a fila dos pães e salgadinhos. E eu vou dizer uma, nunca fure a fila do pães, dos pães e salgadinhos. Porque quando tu fura a fila, geralmente a gente fura a fila, a gente que é deficiente fura a fila. E o atendimento acaba sendo muito, muito rápido e não dá tempo de as pessoas terem pena de você. Então, foi isso que eu fiz nesse dia. Eu fiquei na fila, sem furar a fila. Eu tava na fila, fazia uns... Uns 20 segundos, eu acho que minha cara era tão de desnutrido e tão morto da fome, que uma mulher, que uma mulher de 33 anos, mais ou menos, chegou pra mim, olhou pra mim, eu olhei pra ela, ela olhou pra mim, eu olhei pra ela, e ela falou, Oi, eu tava te vendo aqui e me deu uma dozinha de você, eu posso te dar um dinheirinho? E eu pensei, olhando pra aquela belezura, eu Acabei aceitando o dinheiro dela, porque dinheiro não cai do céu. E eu saí de lá todo fosseiro era 5 reais, mas era dinheiro. Imagina cada vez que eu vou no supermercado ganhar 5 reais. Aí eu fui pra faculdade. Quando eu voltei da faculdade, voltei pra minha mãe. Minha mãe falou: Estou louco, o dinheiro dela. Não era pra pegar, ela, jogar a boca dela. Eu olhei pra minha mãe e disse: Mãe, dinheiro não cai do céu. E toda pessoa que tem pena de mim me dar dinheiro. Eu vou ficar rico. Eu não podia rejeitar o favor que ela estava me fazendo porque era dinheiro. <risos> você pode me achar sacana, mas... Nunca rejeite nada das pessoas. Essa é a moral da história. <risos> então aí todo o tutorial de, de como você ganhar dinheiro. Espero que você tenha gostado do vídeo. E até o próximo vídeo. Até mais!